E aí, amigos do Rio Mafra Mix, hoje tem a satisfação de tomar um café com meu amigo Christian Ferreira. Semana passada, sexta-feira, dia 20, foi o dia do farmacêutico. E, para não perder o fio da meada trouxe um, o melhor farmacêutico de Rio Mafra para o bate-papo. É uma grande satisfação estar aqui com o amigo Douglas e o pessoal do Rio Mafra Mix. Aí. E, claro, gostaria de transmitir a todos os meus colegas que exercem lindamente essa profissão né, de farmacêutico, que não... É, eu digo que não basta querer ser farmacêutico, tem que se apaixonar pelo que você faz, porque você é muito mais que um farmacêutico para os nossos clientes. Então a gente se torna psicólogo, amigo, conselheiro, é, o, o amigo para todas as horas. Né? As dúvidas o pessoal corre atrás do farmacêutico. Consultor de saúde. Consultor de saúde. Então para você ser farmacêutico de verdade, você tem que se apaixonar pelo aquilo que você faz e é muito bom trabalhar com aquilo que você ama por isso que eu admiro muito os meus colegas farmacêuticos que exercem essa profissão com tanto amor e carinho Christian, deixa eu aproveitar aqui para agradecer o pessoal da rede de postos M7 estamos aqui no posto M7 do lado de lá tem a faculdade e universidade do contestado. esse é um dos seis postos que a gente toma café e daí e, e que nasceu a gente traz os amigos para tomar um café porque não gravar esses bate-papo então agradecimento ao pessoal da rede M7, que gente, serve um pãozinho de queijo, um cafezinho, Cristian. Oh, muito delicioso. bom, né? <risos> oh, tá ótimo. Uma boa manhã pra você aí, sucesso, um brinde. né? Um brinde a nossa parceria. E deixa eu te perguntar. Aquele cafezinho delicioso. É muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Você deu uma, uma introdução ali, o pessoal meu que confunde o farmacêutico com o curandeiro, né? Ó, oh, eu quero o remédio. É, eu... o pessoal. É... Procura com médico, a farmácia. Com o médico também, ó, meu filho tá com dor aqui, o que, é que eu vou fazer? É, então, é, hoje o farmacêutico ele tá muito mais é, inserido na, na questão do conselho de saúde, na questão de, da, da procura. Muitas vezes o médico, a, a consulta é corrida, às vezes a pessoa é, acaba não tendo tempo de perguntar para o médico o que ela queria perguntar. E ela acaba indo na farmácia se aconselhar com o farmacêutico. Então, o farmacêutico hoje tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar é, aliado junto com o médico. Farmacêuticos e médicos trabalham em, em conjunto. Não é Um não é concorrente do outro, muito pelo contrário. Um depende do outro. Né? Então, a pessoa vai ao médico, sai de lá às vezes com dúvidas. Quem é o melhor conselheiro para ele de como ele vai tomar aquele medicamento? É o farmacêutico. Ele que pode dar a orientação. O farmacêutico é quem desenvolve o medicamento. Quem entende da posologia, quem entende de como aquele medicamento vai agir no seu organismo, então toda essa parte cabe ao farmacêutico. Por isso que muitas vezes, hoje, algumas pessoas vão diretamente na farmácia se reconciliar com o farmacêutico, mas o farmacêutico não substitui o médico. Isso é muito importante de dizer. Quem faz o diagnóstico, quem vai tratar a doença, quem vai fazer os exames é o médico. É o, médico. o farmacêutico ele é um complemento para aquele serviço que o médico prestou né, ele vai dar a orientação de qual será a melhor forma de tomar o medicamento, se tem algum outro medicamento que a pessoa toma que possa causar interação. Então o farmacêutico ele tem que estar ambientado com toda essa, é, todo o âmbito familiar ali da pessoa e preferencialmente saber dos, dos problemas que aquela pessoa tenha, para poder indicar a melhor forma de tomar aquele medicamento e se aquele medicamento vai ou não fazer algum tipo de mal para ele. Isso quer dizer, Christian, que o farmacêutico tem que dar uma atualização constante. Constante, com certeza. Hoje, é, eu digo, infeliz daquele que pensa que sabe tudo, né? Ah, eu tenho 30 anos de farmácia, então eu sei tudo. Não, você não sabe nada. Você tá 30 anos na farmácia, tem uma boa experiência, mas você não sabe. que lançam medicamentos todo dia. Todo dia se centrar na internet quais são os medicamentos novos lá, tem um monte, entende? Então você nunca vai saber tudo, né? Então o farmacêutico tem que estar sempre se atualizando. É, a Anvisa vira e está liberando novas drogas para o Brasil e você tem que estar ali estudando, vendo, de repente é um medicamento que já era usado lá antigamente deles descobrem que faz algum mal, entende? Então você tem que estar é, atualizado, sempre procurando as notícias para você poder também orientar o teu paciente. E às vezes um medicamento é usado durante 10 anos, de repente descobrem que aquele medicamento lá pode causar demência, ou aquele medicamento pode causar um problema cardíaco. Daí chega a pessoa apavorada lá na farmácia: ah, não, calma, é assim, é assim, é assim. Você tem que estar preparado para poder orientar o teu paciente. Muito bem, Cristina, e deixa eu te perguntar para você: é, não digo que assusta, mas a gente recebeu um um boom de farmácias aqui em Rio Mafra, né? Tem farmácias inaugurando em vários pontos da cidade. Enquanto estamos conversando, tem uma farmácia inaugurando. Sim. E como você vê esse aumento de farmácias? Então, o sul aqui, ele é bem suprido de farmácias. E realmente, houve uma, um aumento grande, mas a cidade também aumentou, a população nossa também aumentou. Tem mercado para todo mundo? Tem, né? Cada um vai trabalhar do seu jeito. A concorrência ela é boa porque ela faz você é, evoluir mais. Quanto mais concorrente você tem, mais você vai correr atrás e mais, mais você, você vai tentar fazer um serviço diferenciado. Entregar medicamento, qualquer um entrega, não precisa ser farmacêutico para isso. Eu, você chega lá na minha farmácia, o oh, Christian me dá uma aspirina e tá né? Isso aí, qualquer um faz. Entende? Agora, aquele serviço diferenciado. Da conversa, do conselho farmacêutico, de você confiar em mim, a ponto de você trazer as tuas informações para mim, para que eu possa passar para você uma orientação melhor, isso são poucos que conseguem fazer. Não é toda farmácia que presta serviço farmacêutico, que é consultório farmacêutico, é atendimento, é, personalizado ao cliente, é eu entender que o Douglas é um, uma pessoa hipertensa que toma tal e tal remédio que eu posso aconselhar ele, ele chega na minha farmácia com um remédio lá, vou tomar esse aqui. Ó oh, Douglas, não, esse aqui não é legal para você porque você tem tal problema de saúde. é Esse é o diferencial, uhum. entende? Você chega na, na, na farmácia, eu vou lá a ferir uma pressão, eu faço aplicação no injetável, eu, eu sei um pouco da, da tua história porque você confia em mim como farmacêutico e você se tornou meu cliente. Então quanto mais concorrência tem, mais as pessoas tendem a melhorar o atendimento. E isso acaba trazendo o cliente mais para dentro da, da, do ambiente da farmácia e também uma interação maior entre o profissional e o paciente. Acaba fortalecendo aquela parceria Isso. entre pacientes. É e... como que existe o médico da família, né, que trata a família, você acaba sendo um farmacêutico da família. É. Eu tô há 25 anos na, no, no ramo de farmácia, né, 25 anos formado como farmacêutico. Atuando sempre em farmácias. E você se formou é... com 10 anos dado? Não, <risos> quem dera, né? É, então hoje o que acontece? Hoje eu tô atendendo muitas vezes é, filhos de, de, de, de crianças que eu atendi lá no início da minha carreira. Isso é muito gratificante. Entende? Vai a avó, vou levar o netinho. Eu atendi o filho pequenininho, agora ele tá levando o um neto. neto lá para mim, mim atender. Meu sabe? Deus, a gente ficando é, velho, né? A gente vai ficando velho. Às vezes eu né? chego nos lugares as pessoas... O senhor, meu Deus, estou ficando velho. <risos> Ô, Cristiano, no começo do Rio Mafra Mix, você deve estar lembrado, a gente criou uma parceria é, falando sobre alguns cuidados, lembra? Fale com o farmacêutico, alguma coisa assim. Uhum. A gente fez alguns episódios conversando. Sim. E esses dias lá eu tava na timeline do Facebook e eu via a nossa entrevista. Bom, como é legal você rever isso Sim. depois, né? E, e naquela mesma pegada, o que, que você diria? Porque hoje as pessoas estão consultando muito com o Google. Ah, tô com uma dor aqui, sem uma mancha ali. As informações que por um lado é muito positiva né? Por outro lado ela pode estar sendo induzida Por uma coisa que não é tão real Sim. Que conselho você daria com ao longo de 25 anos aí de, de, de trabalho para as pessoas Quando é relacionado à saúde Assim, ó, O que, que eu penso é A informação ela está aí Para a gente usar ela da melhor forma possível Só que muitas vezes as pessoas buscam a informação Não da forma correta o que você digitar no Google vai aparecer mas às vezes é, ela não está relacionada diretamente ao que você precisa saber eu já, já atendi várias pessoas que chegam na farmácia desesperada ah, eu vi no Google, que não sei o que, que não sei estou morrendo, tá, mas calma entende? para isso existe o profissional, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista o fisioterapeuta, claro, cada um na sua área mas o que acontece? é importante o paciente ter a informação? claro é ótimo que ele tenha informação. Só que ele tem que procurar chegar no profissional com aquilo que ele leu ali e perguntar para o profissional se aquilo realmente está de acordo com a, com a situação dele ou é algo além. Porque às vezes as pessoas se desesperam com alguma informação que ela vê no Google. Já, já, já atendi, por exemplo, uma pessoa... Que viu ah tô com um linfonodo megalia meu deus é um câncer eu vou morrer não sei o que não um processo inflamatório infeccioso pode causar uma linfonodo megalia então não é sabe diagnóstico definitivo de, para Para isso existem exames de imagem exame de é, a biópsia existem toda a clínica essa que é a parte daí do médico avaliar toda a situação clínica ah, o Douglas tem uma dor de cabeça. Tá, mas por que, que ele tem uma dor de cabeça? Ah, ele tem uma dor de cabeça porque ele tem um problema digestivo. Entende? Ah, não, ele tem uma dor de cabeça porque ele sofre de enxaqueca. Essa é a função daí do médico. Fazer a anamnese com o paciente e é. dar o diagnóstico. Né? Então, muitas vezes a pessoa digita lá no Google. Ah, dor de cabeça, dor no estômago. Ino... Ah, você está infartando. Não, não é assim. Existe toda uma clínica ao redor. Entende? Aí está a função do profissional para tentar esclarecer isso para o paciente. Cristina, eu queria te perguntar tanta coisa, que não hora é de perguntar aqui, eu vou tentar ser rápido nos, na, nas perguntas, perguntar umas 10, perguntar umas 10 coisas numa uma pergunta só. Por exemplo, o teu WhatsApp né, virou quase que um consultório, como é que se lida com isso? E uma outra pergunta também que eu queria fazer para você, nessa mesma, nessa mesma pegada, é, como que você né, vê o futuro da profissão? O farmacêutico, né, sem dúvida, tem que estar cada vez mais atualizado e antenado. Né? Eu até já havia falado, as informações estão mudando todo dia, a ciência evolui muito rápido. Né? E claro, os meios de comunicação estão aí para nos ajudar. WhatsApp, rede social, eu respondo. Muita, muito cliente no Facebook, no Instagram, no, no Whats da farmácia, no meu Whats pessoal. Né? Então, assim, eu procuro responder todo mundo. Mas para você ser é tranquilo. Não... Sim, é tranquilo, né? Claro, às vezes o que eu falo para pro, os clientes meus, ó, manda um WhatsApp, se eu não responder na hora, é porque eu estou resolvendo alguma coisa, mas assim que possível eu respondo. Então eu procuro responder o mais rápido possível, né? Claro. É, de madrugada não né <risos> já aconteceu de alguém mandar mensagem de madrugada tal eu tava dormindo não vi respondi no dia seguinte não tem problema entende né pode mandar mensagem só que claro que eu não vou responder naquele horário é. mas assim já aconteceu de, é, de... Eu não vê na hora, mas Dali a pouco vê ali, responde Ou dizer, ó, oh, desculpa, eu tô em viagem Né, alguma coisa assim Mas eu procuro sempre responder o pessoal Quando eu não posso resolver Eu tento direcionar para algum colega Que, ah, eu preciso ir na farmácia tá, Não sei o quê ó, oh, eu não tô na farmácia Tô de, tô de folga, ou tô de férias ou né, Tô viajando, mas eu vou Direcionar lá, falo com meu colega Lá, ó, oh, fulano de tal tal, Assim, assim, assim, vai né, Vai aí, procura a gente procura passar uma orientação para não deixar o paciente na mão. Vídeo, muito obrigado pela, pela entrevista, de se dedicar um tempinho para nos receber. É ah, satisfação. Fico feliz aí, vamos curtir o pão de queijo. Vamos comer um pãozinho de queijo agora. É, é muito bom, é muito gostoso esse bate-papo aí. O Douglas já nos acompanha profissionalmente aí há um tempo. O Rio Mafra Mix também é nosso parceiro. Aí. Já fizemos algumas... algumas coisas juntos aí, é sempre muito bom estar com o pessoal do Rio Mix aí. Muito obrigado. Obrigado, Christian. Obrigado por você que nos acompanhou, para você que nos segue pelo Facebook, Instagram, pelo WhatsApp, pelo nosso canal no rádio, na web rádio. Nosso muito obrigado. E semana que vem a gente volta com mais um convidado para mais do, dois dedos de prosa aqui na Rede de Postos M7. Sucesso, um bom Valeu. ano para você. Obrigado igualmente a todos. Aí.